Salve galera, beleza? Olha o que que lançou. Multiversos da Warner. É, então vamos testar. Ah, uma dica que eu já vou dar pra vocês. sem assim que vocês baixarem o jogo, já faz logo o tutorial. Além de vocês aprenderem o jogo, também vão ganhar Mulher Maravilha. E o melhor disso tudo. Sim, o que foi? O jogo tá em português, cara. Dublado. Cara, não tem não tem nada melhor do que o jogo do água, pelo menos vou jogar em equipe, vou jogar com a mulher maravilha, escolha o seu personagem, escolha o seu personagem, as amazonas são a ponte para o maior entendimento entre todas as pessoas. Já a tá 3 se Caso vocês não repararam, eu já vou atrás do vídeo. É sempre uma honra lutar por você, Tiago. Vambora. Parece que a gente está de aqui. Olha tô. O poder do Olimpo Aguenta aí foi. Pra cima deles Oh. tudo bem Nada vai me deter dessa vez. Sai da frente! Sai da frente! Subindo! Cuidado! Olha isso aqui Não tá cadeco mais. Memo quanto mais uma vitória pode continuar? OK.